Olá meus queridos amigos das Galáxias! Estamos aqui hoje depois de muito tempo sem gravar. Aqui está o Biro, ele que vai ser o nosso cameraman de hoje. Ah, é sim. Vai sim, vai ser o nosso cameraman para a experiência que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer uma cachaça aqui dentro dessa melancia. eu Nem sei, vamos dar um nome, hein? vamos ver. Melancia das Galáxias. Melancia. melancia Atômica das Galáxias. Uma coisa assim. Nós melancia vamos inventar. Das galáxias. Melancia das Galáxias. O que que a gente vai usar, vida? A gente precisa da melancia, obviamente, de uma peneira, depois pra, pra coar ela, um coador, o famoso coador, porque no coador é mais forte, né? Ah, tá, As facas. Aqui a gente pegou esse treco aqui da batedeira. A gente vai usar a batedeira? Não. A gente vai usar invés da batedeira uma curadeira porque a gente é vida louca e a gente gosta de inventar. E é claro, obviamente, mariscos. Show. Aí ah, também a gente vai botar uma torneirinha na melancia pra ver se mó pra ficar mais, mais melhorzinho. Assim. Vamos começar cortando a melancia. Eu nunca cortei uma melancia, vamos ver como é que é. Mas vamos tentar tirar só a tampa dela aqui assim. E eu nem sei como é que eu começo fazendo isso. Ah, não é tão difícil. Isso aqui é uma coisa. Difícil. Tá uma Aí, ó. Tá, agora a gente vai ver a não vai ver que não vai ver vai ver que não vai ver ver vocês vão ouvir esse barulho. Mas eu vou. Mas eu vou botar uma musiquinha de fundo pra vocês. <risos> Vamos lá. Agora é a hora do acidente agora vai dar cagada. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda! Ah, já furamos aqui, botamos a torneirinha, já tá funcionando, testamos pra ver se estancou e estancou. E por dentro como ficou bem feitinho. E agora já era. Só tacar o suco aqui dentro e a cachaça e vamos fazer a bebida. Ali o Bill des entopila aqui. <risos> o legal foi ele bem, bem ali, tá ligado? Ali assim, ó. É pra ver se nem ressuscita pra ele, uhum. Bem certinho do desentupido. Vamos começar agora a fazer a cachaçada dentro dela. meu medo é fazer errado a quantidade, então eu vou botar bastante açúcar aqui, daí um, não tem erro. Como é? Ah, vamos, meia hora. Ah, vamos tacar a cachaça. <risa> Gasolina. Aí gente, a gente botou mais ou menos essa quantidade aqui, um litro eu acho, de cachaça, de uma pequena no manhã aqui. A gente botou umas 10 colheres, umas 10 xícaras de açúcar desse tamanho aqui, assim, umas xícaras de cafezinho e agora a gente vai tampar botar a tampa aqui e tem que rodar o erro também. Aí a gente vai usar palito um de dente pra trancar a tampa lá. Sim, bem. E <risos> que do verão? O jeito vai se amarrar. Vamos fazer o teste agora. Vamos ver se funcionou a nossa ideia. Aí, tá lá. Ah. Vamos ver se ficou bom. Top, top, Foi top, top, né? <risos> top. Então o que, que tem que fazer depois que termina no final do vídeo? Tem que limpar. <risos> tem que limpar toda essa gelada que fizemos. Tem que tá tudo cagado. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, compartilhe com os amigos e dá uma força aí se inscrevendo no canal. É nóis, tô encerrando o vídeo. Falou! E aí galera, um último recadinho aqui pra vocês. Este vídeo tem o oferecimento de Casas de Férias G, O melhor lugar para quem busca descanso, conforto e tranquilidade. Para mais informações, basta dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo. E caso você tenha interesse em anunciar aqui no canal, basta você entrar em contato comigo através das redes sociais. É isso aí então pessoal, recadinho dado, até o próximo vídeo, agora sim, valeu, fui!